Hello, hello, estamos de volta, estamos de regresso depois de duas semanas de ausência em que estive de férias, por isso, sem mais demoras, vamos arrancar aqui com os nossos vídeos dos investimentos lucrativos e partimos já para a semana lucrativa número 35, porque eu estive atento a algumas novidades. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação?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 Por isso, estamos de volta semana lucrativa número 35, um espaço onde comento os principais eventos que ocorreram ao longo da semana que poderão impactar os nossos portfólios e também aqueles resultados trimestrais, semestrais ou anuais que algumas das maiores empresas do mundo têm vindo a reportar. e Eu estive ausente, estive aqui em viagem, passei por várias terras do Alentejo, de Setúbal, Troia, Comporta, várias praias pela costa Vicentina, Porto Covo, Sines, uh, Vila Nova de Mil Fontes. Depois fui para o Vale do Guadiana, onde tentei ver o Lince Ibérico, sem êxito, mas também uma terra espetacular, com muito, muito para conhecer do ponto de vista natural e cultural. Tapada Grande, depois, enfim, Serpa, Vidigueira, terra da volta da Vidigueira. F fizemos também viagem para... Elvas, Badajoz, Campo Maior, terra do nosso caríssimo Comendador Ruinabeiro, talvez, provavelmente, o maior empresário que Portugal conta atualmente. Espero que realmente outros empresários possam seguir as pisadas e também visitamos depois vários terras pelo interior de Portugal enquanto nos dirigimos aqui para o Porto. Isso de regresso, regresso a casa e temos aqui uma semana em que... Apesar de curta, aconteceram algumas coisas que te quero passar. Começamos já pela ideia de que a China anunciou a criação de uma terceira bolsa de valores. Pequim quer agora uma terceira bolsa de valores, a Beijing Stock Exchange, e vai ser sobretudo direcionada para pequenas e médias empresas mais ligadas à área da tecnologia. Por isso, nos próximos meses, anos, vamos ter aqui mais uma terceira bolsa de valores, algo interessante para a parte chinesa. A venda de semicondutores aumentou 29% face ao mesmo período do ano passado para junho, estamos agora a falar de 45.1 bilhões de dólares e prevê-se que para o total do ano 2021 venha a crescer 25.1% para os 551 bilhões de dólares. Cada vez mais indústrias estão a precisar de semicondutores e a tendência de crescimento é clara e ainda para mais temos agora máximos históricos de venda de semicondutores. O índice de gerente de compras industrial alemão, PMI, vem nos 62,6 pontos, quando se esperava 62,7 pontos. Apesar de ser ligeiramente abaixo do esperado, mostra também que qualquer valor acima de 50, lembrar, qualquer valor acima de 50 mostra a expansão na construção e por isso estamos perante valores positivos que mostram também a recuperação económica e o crescimento económico, desta vez aqui para a Alemanha. Quanto a Portugal, tivemos os dados do ISEG a apontar para um crescimento da economia aqui entre os 4% e 5%. Vamos a ver, mas é um bom crescimento para 2021, apesar que há que lembrar que 2020 foi assim, uma decepada tremenda. Mas de qualquer forma, bons indicadores também para a economia portuguesa. Já o número de novos empregados nos Estados Unidos desapontou bastante, 235 mil quando esperavam mais de 730 mil. E apesar de tudo, estamos em recuperação clara, a taxa de desemprego vem nos 5.2%, em linha com o que era esperado, mas de qualquer forma aqui o número de novos empregados veio a desapontar ligeiramente, ok? E no campo das fusões e aquisições, tivemos a Stellantis a anunciar a aquisição do grupo financeiro automóvel F1 Holdings por 258 milhões, o que lhe vai dar agora acesso aqui ao mercado americano algo muito muito interessante. Quanto a resultados trimestrais, semestrais e anuais, foram pouquinhos, pelo menos de, dos que eu vi, mas se eu tivermos esquecido de algum assim em particular que gostasse de ter visto, diz-me aqui nos comentários, OK? Escreve aqui nos comentários alguma empresa que eu não vá dizer nos próximos minutos que eu gostaria também de ver. O que é que tu tens interesse para eu na próxima estar atento, ok? Mas sem mais demoras, vamos lá. Broadcom com receitas trimestrais a subir em 16% face ao mesmo período do ano passado para 6.8 bilhões de dólares. Lucros líquidos a disparar 172%, ou visto bem, 172% para 1.9 bilhões de dólares. E o lote Packard Enterprises com receitas trimestrais praticamente inalteradas em relação ao mesmo período do ano anterior nos 6.9 bilhões de dólares e os lucros a disparar 43 vezes ok, 43 vezes pós 392 milhões de dólares zoom vídeo que toda a gente agora conhece né pelas reuniões que estamos constantemente a fazer online Zoom um vídeo com receitas trimestrais a subir 54% face ao meu período ano anterior para um bilhão de dólares só os clientes a contribuir com mais de 100 mil dólares para uh, aqui para as receitas da empresa Aumentaram 131%, por isso mais do que dobraram face ao mesmo período do ano passado. São agora 2.278 clientes que contribuem com mais de 100 mil dólares por ano. E os lucros vieram nos 316 milhões de dólares, o que é um aumento de 70,6% face ao mesmo período do ano passado. Free Cash Flow nos 455 milhões, um aumento de 18% também face ao ano passado. números muito bons aqui para a aplicação de vídeo das nossas reuniões que já... Temos todos vindo a ficar familiarizados. A NetEase, a empresa chinesa de jogos online e mobile apresentou receitas de 20.5 bilhões de dólares, ou RMB, desculpa, 20.5 bilhões de RMB, um aumento de 12.9% face ao mesmo período do ano passado, lucros vieram nos 3.5 bilhões de ramimbi, o que é uma quebra de 21%. 5Below, agora vindo aqui um bocado para o, o consumo, para o setor de consumo, 5Below vendas a subir 52% para 647 milhões de dólares, lucros aumentaram 125% para 64.8 milhões de dólares. Já aqui do lado português, tivemos a em GIL a anunciar resultados. No lado da construção, em GIL com a carteira de encomendas atingir 7.4 bilhões de euros no semestre, o que é um aumento de 22% face ao mesmo semestre do ano passado. O volume de negócios também atingir 1.1 bilhões de euros, um aumento de 8% face ao ano passado, e apresentou finalmente um lucro de 8 milhões de euros, o que compara com o prejuízo de 5 milhões de euros que, que tinha sido apresentado no meu período do ano passado. Por esta semana é tudo. Já sabes, fico à espera aqui de tu comentar em baixo sobre alguma empresa que anunciou resultados e que me possa ter escapado. Estou de regresso em força, conta comigo com mais vídeos e espero-te então do outro lado. Seleções lucrativas, tchau, tchau.